O que o processo de análise de impacto regulatório na ANEL tem a ver com as diretrizes divulgadas pela Casa Civil da Presidência da República? Olá, eu sou Luciana Oliveira e faço parte da Comissão Técnica de Apoio à Análise de Impacto Regulatório na ANEL. Este é o último vídeo da série sobre o tema. Para assistir os outros vídeos, clique no link que está na sua tela. Clique também na logo da ANEL e se inscreva no nosso canal. Nos vídeos anteriores, explicamos os principais requisitos para a elaboração da IR na ANEL e como isso é importante no processo decisório. Falamos também da avaliação de resultado regulatório e da CTAIR na ANEL, uma força extra para ajudar os servidores no uso desse instrumento. Hoje a gente vai tratar do alinhamento entre a norma da ANEL e as diretrizes da Casa Civil. A Casa Civil é uma das parceiras da ANEL na implantação de AIR. A agência começou a utilizar esse instrumento em 2010, com apoio do PROREG. Em junho de 2018, a Casa Civil lançou as Diretrizes Gerais e o Guia Orientativo de Elaboração de AIR, estendendo essa boa prática para toda a Administração Pública Federal. O guia apresenta o conteúdo básico de um AIR, sem discussões detalhadas sobre técnicas e metodologias. As Diretrizes Gerais e o Guia Orientativo de Elaboração de AIR estão disponíveis no site da Casa Civil da Presidência da República, juntamente com vídeos explicativos. Esses materiais dividem a produção do relatório de AIR em dois níveis. No primeiro, estão a identificação do problema, os atores ou grupos afetados pelo problema regulatório, a base legal para a criação de uma norma, os objetivos que se pretende alcançar, os possíveis impactos e comparação das alternativas de ação consideradas, a estratégia de implementação, fiscalização e monitoramento, e as considerações sobre as contribuições recebidas ao longo da elaboração da AIR. O segundo nível de AIR, indicado no Guia da Casa Civil, apresenta as experiências internacionais sobre o tema, a mensuração dos impactos das alternativas de ação sobre os atores envolvidos e a abordagem do risco na IER. Como já vimos no primeiro vídeo, a ANEL possui uma norma com todos os critérios necessários para a redação de seus relatórios. Assim, estamos bastante alinhados com as recomendações da Casa Civil. Concluímos aqui nossa série de cinco vídeos sobre análise de impacto regulatório. Se você curtiu, dê um like para a gente. Se ficou alguma dúvida, escreva para ctair na ANEL. Nosso e-mail é comissãoair.anel.gov.br. Foi um prazer dividir esse conhecimento contigo. Nós acreditamos que boas práticas devem ser compartilhadas. Até a próxima!